Como é que é meus putos doação já aqui para mais um vídeo do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Do Polo G40, do meu jacaré! Pois bem, malta, acabou de chegar, uh, não vou dizer tudo porque poderá faltar coisas, mas grande parte de componentes eletrónicos, elétricos, sensores, faíscas, etc, para o quê? Para o meu G40 ficar a bombar como deve ser. Vamos lá já aqui pós produtos porque vocês querem saber o que é que a gente vai mudar, quanto é que custou, para se tiverem a restaurar um carro destes, ou se tiverem carros destes a precisar deste material, saberem quanto é custa e onde comprar, lembrando, este material acabou de chegar da AutoParts logística, eu na descrição vou deixar item na item referência a referência, vocês só têm que copiar e colar no site da AutoParts na parte referência que acham logo isto certinho e direitinho é só adicionar ao carrinho e mandar vir lembrando, agora a AutoParts dispõe de uma ajuda online, onde vocês se tiverem dúvidas eles agora prometem a responder muito mais fast, muito mais fast. Mas vamos lá, vamos começar por o quê? Ora aqui, os cabinhos de velas NGK, deixa me só aqui abrir para vocês verem, e eu também, que eu ainda não tinha aberto aqui esta situação, e temos aqui os cabinhos de velas para o nosso jacaré faísca, como deve ser, e mais limpinha já vamos ter, sem interrupções, porque aqueles cabos já devem ter um bocadinho de coisa de gosma aqui dentro das de coisas. Ora, e o conjunto de cabos são da NGK e custaram 49 euros e 47 cêntimos. Seguindo, aqui vamos para a sonda Lambda. Foi uma coisa que o Rosa também me aconselhou a mudar. Não quer dizer que a minha tivesse estragada, não quer dizer que tivesse mesmo a precisar, mas ele diz, pá, puto pela minha experiência dos jacarés, normalmente, as sondas vão à vida com o tempo, com os quilometragens, com os anos. E então, aqui está uma sondazinha. Esta é da mit Lá está o que eu vos disse no último vídeo. Vocês iam reclamar comigo. É por eu não usar Bosch. Vocês vão reclamar comigo por eu não usar Bosch. O Rosa também vai reclamar comigo por eu não usar Bosch. Mas malta, é o que há. Eles não tinham a Bosch arranjar um mitendória que é a equivalência, pá, não vamos ser esquisitos. Vamos comentar, vamos testar e se bombar, não. não se vamos queixar, desde que fique bom é o que interessa. Ora, e a sonda lambda custa 51 euros e 66 cêntimos. Este materialzinho já é um bocadinho mais puxadote. Agora, vamos lá para as velas. As velas, lá está, também não é aquelas originais que vocês queriam que eu metesse, não é? Mas é o quê? É umas velas Iridium da NGK, que é uma referência que o meu amigo Rosa também me indicou que toca bem no jacaré, que é a BPR7EIX. Okay? Vou deixar também na descrição a referência e o código e tal, mas estas velas custaram as euros e 30 cêntimos. Como vocês já estão a entender, este material já é assim um bocadinho mais puxado. Agora vamos aqui a capa do distribuidor também é uma coisa pelo que eu recolhi comum de criar aqui gosme e perder as suas funções, então também mandámos vir a capa do distribuidor que custou 10 euros e 6 cêntimos. isto não é muito caro, pelo preço se vocês tiverem jacarés, velhinhos troquem também isto, não custa nada agora isto aqui é o rotor é o rotor, não é assim o rotor também e... e o rotor custou 482 4,82 aqui lá está também baratinho não custa nada trocar outro sensor que o Rosa também me pediu foi o sensor NOC o sensor de, de detonação também era preferível ser Bosch como não conseguimos arranjar Bosch esta marca vai ter que safar que é a equivalência mas lá está temos aqui um sensor NOC novinho com outro que lá está já está instalado o que é que é preferível? ter um novo que não é Bosch ou um Bosch todo instalado correndo o risco daquilo flipar de vez e depois nem o carro anda, <risos> nem o pai almoça <risos> lá está e o sensor de detonação custou 18 euros e 45 também se me permitem a chamada de atenção baratinho e não custa nada ter um destes em stock para no caso para no caso e por último o que é que a gente tem aqui temos aqui a bobine de ignição Está muito bem acondicionada aqui, protegida com os chequinhos com bolhas e temos a bobine de ignição. E a bobine de ignição custou 46 euros. E temos aqui o pack praticamente completo: bobine, cabos, capa, velas, sondas e estamos assegurados da parte elétrica ou do nosso G40. Este material todo de revisão e reparação e recuperação de componentes de com eletrónicos custou 218,44. euros e é algum dinheiro já somando aos outros 117 que já tínhamos é algum dinheiro mas o carro merece merece ou não merece? Malta, lembrando este material veio todo da Auto Parts Logística eu vou deixar na descrição o link, de a referência não é o link, a referência de cada peça para vocês copiarem e colarem e recuperarem os vossos jacarés com materialzinho de autopartes Logístico, que é nacional é bom chega aí de um dia para o outro ou dois dias no máximo assim não tiverem estoque e apoiar as empresas que aqui que apoiam os canais Tugas ok? um grande abraço malta fiquem bem espero que estejam a curtir aqui dos preços da recuperação do nosso jacaré fiquem atentos porque está para chegar mais está para chegar mais